Combustível é diferente. Combustível muda de figura. Primeiro, vamos entender o que é combustível válido na prestação de contas. Toda nota de despesa com veículo, com o CNPJ do candidato, é regular. Se esse, veículo, se esse combustível tiver sido adquirido, para, ser para fazer abastecimento em veículos de carreata até o limite de 10 litros por veículo, tendo que falar a quantidade dos veículos e a quantidade do combustível utilizado. Essa razão é de 10 para 1. Beleza? Não é obrigatório, tá? Tinha um aluno que falava assim, agora eu sou obrigado a ter que abastecer os carros de carreata, eu não quero, Não. É só uma permissão. Veículos utilizados a serviço da campanha. O veículo está lá levando pessoal, material, fazendo as agendas. Veículo regularmente lançado na prestação de contas. Esses aqui, inclusive as placas, vocês vão ter que informar no SPCE. Os veículos que vocês abastecem, se abastecerem nas carreatas, não precisa ter as placas dos veículos. Pelo menos, a, o SPCE 2020 não exigia isso. Mas exigia a placa do veículo a serviço da campanha. Até aqui, beleza. Só tem um detalhe importante. Olha o que a norma fala. Tem que apresentar relatório semanal. Não tem problema fazer um relatório só para a campanha inteira. Desde que você tenha subtotais semanais, teve conta desaprovada porque não teve relatório semanal. Não é um absurdo, do exagero? É. Mas vocês precisam saber que a vida não é fácil. Então, ó o vermelhinho lá semanalmente. Geradores de energia. Lembra que a gente falou das despesas casadas? No checklist do sucesso? Beleza. Tem gente com nota fiscal lançada de combustível diesel para gerador, sem ter gerador lançado na conta. Cidade do interior é mais comum. Nessas eleições gerais, a não ser mais lá para o norte do país, é mais possível a utilização de geradores. Então, tomem cuidado aí. Beleza, até aqui, sem problemas. O perigo mora aqui. Todos os veículos, então, lançados obrigatoriamente na prestação de contas. E o combustível que abastece o veículo. Pensa no seguinte, era muito comum nas campanhas passadas... Aquelas combis velhas, de frotas antigas, saírem tipo operação lata velha. Saíam feitas carro de colecionador do Roberto Carlos. Com o dinheiro dos fundos públicos fazendo essas manutenções nos veículos. Isso não é permitido, então, utilizar nenhum recurso de campanha para pagar essa essa esse abastecimento e a manutenção. E o abastecimento, olha que interessante. Olha a palavra. Combustível, opa. Combustível e manutenção do veículo usado. Usado não quer dizer que é dele próprio. Usado não quer dizer que é o cedido. Qualquer veículo que ele esteja usando na campanha não pode ter o abastecimento pelo, com o dinheiro de campanha, pela campanha. Ele vai ter que arcar isso com o CPF dele. Agora, se ele estiver usando veículo que não seja terrestre, ele está usando um aero, uma aeronave, um hidroavião... Uma embarcação é o veículo que ele está usando na campanha. Esse abastecimento tem que ser com o CNPJ, com recurso de campanha. Eita, eita, eita, que deu um nó. Simples. Veículo, tem algum que não é lançado? Nenhum, né? Todos. Qual é o combustível que não pode ser pago com dinheiro de campanha? Qualquer combustível que abasteça qualquer veículo terrestre que o candidato utilize na campanha. Os demais vão pagar obrigatoriamente pela campanha. O abastecimento de um avião é pela campanha, com o CNPJ da campanha. Oi? Eita, não posso. Não posso ouvir para a gente pra não entrar na pergunta. Outra coisa, além do combustível e da manutenção, remuneração, alimentação e hospedagem do condutor do veículo, alimentação e hospedagem do candidato, linha de, linhas telefônicas até três em seu nome. A gente tem uma arte preparada para isso. Na linguagem imagética... Ne, se vocês guardarem essa cena, temos aqui tudo o que não pode ser pago com recurso de campanha. A alimentação do candidato, a alimentação do motorista. O motorista. Três linhas telefônicas. A hospedagem. O abastecimento e a manutenção. Nada disso aqui pode ser pago com CNPJ, com recurso de campanha. Mas... A sessão desse veículo tem que estar tá registrada na prestação de contas. Vocês já estão feras em veículos e combustível. 50% das desaprovações de contas acontecem pela inabilidade no trato dos conceitos de veículo e combustível. Vocês estão craques já. Se tiver dúvida, me pergunta depois.